sim tá me avisando aqui que essa reunião está uh, já, estamos, já estamos já ao estamos ao agora YouTube. sim Deixa eu ver. público ok já está começando já hoje será Boa. e agora no insta como que é no insta agora é só você entrar pelo teu celular normal não e... eu já tô aqui te esperando tá peraí aí que já nós já vamos eu não tô entendendo por que, que não tá aparecendo no YouTube. Porque para mim ele fala que eu tô direto, mas não tá aparecendo para mim lá live no YouTube, OK? Mas aqui no YouTube mesmo ele não tá me mostrando isso não. Já, já tá sim. Já tá vivo no YouTube. Uhum. Foi? Foi, parece que foi. Eu não foi. vou nem entrar aqui no YouTube se não me atrapalhar inteira. <risos> Só que eu não tô entendendo por que será que ele tá desse jeito, ele tá um pouco estranho aqui para mim, mas a gente já tá no YouTube. Então, vamos eu lá o Instagram lá pro também. Indo. Já tô com a capinha aqui já certa. Então, olá pessoal do YouTube, agora eu vou te convidar aqui, vai. Tá bom. Bora lá. Vamos entrar agora no YouTube. a ah, indireta. Ah, lá, Laís já tá aí. Oi, Laís, sua linda. Laís não perde uma. Laís não perde uma live. <risos> Oi, Laís. Comprando aqui uns filtros, tem umas coisas muito estranhas, né? Tem uma, assim, agora de boneca que eu acho super engraçado, que a gente fica com os olhos gigantes. No Insta? Aham, uhum, no Instagram, ah, esse daqui menina, tá legal meu sonho é conseguir fazer uma live com um filtro no Instagram Toda vez que eu coloco dá algum problema Sério, Bunny? <risos> Hoje eu vou tentar de novo, vamos lá Não, é a coisa mais fácil, menina Não, eu coloco aí, minha tela fica grande Ou minha internet fica ruim, eu não sei, dá um... Dá problema Deixa eu ver. Vai, Agora foi, já tô conectando ali Estamos em direto já no Instagram, maravilha. Agora vamos colocar o filtro aqui de novo, que não tinha dado certo. Ui, o que passou? Aqui, voltamos. Vamos colocar o filtro novamente e vamos convidar a Vani. Vani, você já está me vendo aí, já? Não, ainda não. Não apareceu ainda para você? Não, ainda não. Aqui. Vamos convidar a Vani. Eu Isso. espero que a minha internet se comporte direitinho aqui, eu fiz... Olá, Iris Caroline! As meninas nunca perdem, nunca perdem uma live. E elas estavam ansiosas, tenho certeza, para saber da constelação familiar. Uhum. Escrevendo aqui no Instagram. Já estou direto, Vânia, já estou direto aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para te convidar. Que... Nossa, eu não estou te vendo. Mas já estou Vamos ver se vai aparecer. Convidar outras pessoas. Vanessa. Ah, agora foi. Agora vai aparecer. Já estou te convidando. Enviei uhum. a solicitação. Já, maravilha. Aceita minha solicitação então. para você participar comigo. Ai! Foi, foi, foi. Yeah! Tudo uh! conectado. Vamos agora ah, só lá, vamos tirar ver se eu o som. Vamos um fio. De algum lugar aqui que tá vazando o som. Não vou mexer com o filtro, não. não Acho que é do meu era. Zoom. Né? Tá. Fala alguma coisa comigo, Vânia. Pessoal, nós estamos em, ao vivo em tudo. Então, a gente precisa de um pouco da paciência de vocês para não vazar o som. Fala alguma coisa hum, aí comigo, Vânia. Minha internet está esquisita, hein? Aqui do YouTube parece que tá bem. Agora, do Instagram tá assim, assim. É, não está dando certo, não. Eu acho que é muita. Deixa eu ver aqui. Muita conectividade. Muito conectividade. de componente... Vanessa Fábio caindo 3, 2, 1. É alguma coisa que está vazando o som aí, porque aqui ó, do ao vivo do Insta, ele já tá Ele já está sem som. E eu estou esperando você só aqui de novo no. Vou te convidar de volta, tá, Vânia? Olá, Andréia. Olá, Ana, sejam bem vindos Estamos aqui com conectividades, <risos> por isso. Aí, convidei de novo a Vani. Como a gente está transmitindo por vários lugares, constelação familiar. Então... E aí, voltei! Como é que tá? E aí, voltei. É está que... ótimo. Tá, tá ótimo. certo, som tá certo o som agora? certo o som agora? Está ótimo. Tá bom. Para mim está chegando duas vezes. Eu vou ficar meio doidinha aqui. Mas é que se a gente fecha o microfone aqui do Zoom, ele vai aparecer, ele vai cortar na gravação. É... Então, complicado, né? Vamos ver. Espera aí. Já sei. É só a gente diminuir o volume do nosso computador. Pronto. Daí não vaza mais. Ah. Só paciência um pouquinho, que a gente está aqui resolvendo a, a conectividade. <risos> Agora foi, hein? Agora Aí, é muito bem, muito bem. Tá é bom. O que deu volume do computador rindo. não atrapalha mais. Vamos perguntar aqui para as meninas que estão no, no YouTube, está tudo ótimo. Isso mesmo que eu ia falar. Ó, a Laís já falou que estava ansiosa por essa live. Ai, gente, é porque vocês não viveram a emoção do momento, né, Vânia? Da quarta-feira uhum. passada. Que linda que foi a constelação, gente. Me arrepia só de pensar. Foi muito bom. Foi muito bom. Então, vamos lá, Vânia. Foi muito assim, bom, né, Mas Nossa. se alguém ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, que é super bonito. Uhum. Eu olho para onde? Eu <risos> onde? Para onde você quiser, é tipo Rede Globo. Você pode olhar para a câmera 1 um ou para a câmera 2? Você pode falar? Então aqui. eu vou olhar aqui para o Insta, que é mais fácil para mim, para o Insta. Vamos lá. A então, bom, eu sou a Vanessa, tenho 43 anos, casada, três filhos, e sou terapeuta integrativa sistêmica. Eu trabalho com Teta Healing, Barras de Axis, Reiki. É, reprogramação emocional e constelação familiar, que é o tema de hoje, né, da nossa live. Exato. Então conheço a Dani desde que começou a pandemia, né Dani? Aham, uh -huh. justo Nós quando começou conectamos, mesmo, né, março. É, exatamente. Nos conectamos pelo projeto do Sementes do Caminho, né, que era um projeto a gente levar conteúdo sobre auto, é, autoestima, autoconhecimento, é, todo esse apoio que a gente precisava nesse momento da pandemia, né? principalmente no começo. Então, eu, a Dani mais várias terapeutas amigas nossas, né? Foi e muito, muito, muito inclusive a Margareth já passou aqui pelo YouTube. A gente fez, no finalzinho, eu acho, de 2020, a gente fez uma live e... A Ana Cordeiro passou também no mês passado. Então a Bibiana hum. também. A maioria das terapeutas que estavam lá no, no Semente, na maioria não. Ouço dizer que todas passaram aqui pelo WhatsApp de mudar. Não sei se passaram pelo YouTube também, mas pelo Instagram com certeza. Ah, que legal. Ah, são sensacionais, né? Muito aprendizado Sim. com todas elas, né? Muito muito aprendizado mesmo. Então experiência bacana que a gente teve. Então é isso, né? Um pouquinho de mim, hoje eu atendo aqui em São Paulo presencialmente e também online, né? Para qualquer uma das terapias, com exceção do Barras de Axis, que é uma terapia que precisa ser presencial por conta dos toques, né? Mas o resto a gente faz tudo online também. É verdade, porque eu já fiz com a Vani o Teta Healing... Fizemos uhum. em 2020, né? fizemos online, foi muito bacana também. E na uhum. semana passada, como eu falei para vocês aqui nos stories, eu também fiz a constelação com a Vani. Assim, a constelação uhum. eu já tinha feito, quando eu fiz a primeira vez, até eu comentei com a Vani, foi lá em 2017, mas eu não tinha feito na água. É, eu tinha feito no campo, no campo seco, posso chamar assim, Vani? Campo seco na mesa. A gente... <risos> Campo seco e campo molhado, maravilhoso. Campo seco com campo molhado. Tinha feito no campo seco, na mesa, pessoal, bem Muito simples. Bom. Né? Muito gente, bom. Né? A gente tinha feito na mesa e foi bem bonito. E uma coisa que eu acho legal a gente comentar, Vani, é que, assim, muita gente às vezes pode pensar, vou fazer a constelação e amanhã vai resolver tudo. Só que uhum. tem um tempo, né? Uhum. É, na verdade, já entrando aí sobre a constelação, né? O que, que é o constelar, né? Isso. O que, que é o constelar? Primeiro assim, a constelação familiar, ela traz a visão sistêmica, né? O que quer dizer a visão sistêmica? É o cuidado de olhar para o indivíduo, considerando todas as partes envolvidas. E o que são todas as partes envolvidas, né? O nosso sistema familiar, então, a gente entende que, assim, o que você trouxer para mim de bloqueio, de questão a ser trabalhada, eu não vou olhar especificamente para, para a sua vivência, né? Para os seus traumas, para as suas experiências, para, para o que você viveu é, é, exclusivamente. E sim, para toda a sua família, né? Pais, avós, então a gente vai olhar tudo para ver o que tem aí na sua vida hoje, ligado a eles, né? Padrão, comportamental, lealdade, que a gente chama, amor cego, né? São esses nomes, assim, que a gente identifica, né? No comportamento da pessoa, o que está ali é, causando algum tipo de, de impedimento com relação a algo, algum desafio, né? O que, que você está vivendo hoje, que também tá meio empacado, né? e que pode estar ligado a algo da sua família. Então essa é a visão sistêmica, né? Olhar para esse todo. E, e é aí, a constelação que é. em si, né? Isso, exatamente, que é assim, o que é a teoria a teoria máxima da constelação, né? E é até uma filosofia de vida, certo? Eu, como consteladora, né? De, aliás, já tenho acho que um, tem mais de dois anos que eu vivo a constelação. Desde que eu conheci, né? Desde que eu é, vivi muitas curas e, e, e entendimentos dentro da constelação, né? Eu passei a viver, a aplicar na minha vida todos os dias. Então passa a ser uma filosofia assim de vida mesmo, né? A gente começa a olhar para o todo sempre, né? e Não só na família, mas aí por exemplo no trabalho, né? Em todas as é, vários é, sistemas que a gente faz parte né seja do trabalho seja da comunidade seja do relacionamento né do que eu eu por exemplo estou em dois sistemas eu meu marido meus filhos né que é o meu sistema atual mais o meu sistema de origem né que é mãe pai avós então a gente olha esses dois sistemas né e a constelação, né? O constelar, às vezes você nem precisa fazer uma, uma sessão de constelação, né? Por exemplo, eu hoje, é, às vezes eu recebo uma informação de algum parente meu, eu conecto com algo que eu vivo, pronto, eu constelo, sabe? Ou eu vejo alguém vivenciando uma experiência diferente... Vejo que aquilo tem um pouco a ver também com algo da minha família, assim, nossa, é um padrão parecido com o da minha família. E aí eu constelo nesse entendimento. Então, a, a, o ato de constelar né, é você ampliar a sua consciência né, para esses entendimentos é, de onde vêm os seus desafios. Né? Você constela, então assim, que nem nós fizemos. Você trouxe uma questão, a gente coloca os bonecos ali na água, né? Começa colocando você, pai e mãe, aí a gente vê se vai mais para o lado da mãe ou mais para o lado do pai, aí expande para né? Aprofunda para um dos lados e a gente percebe, de acordo com o movimento que o boneco faz ali, né? Como ele se como se apresenta o movimento. A gente avalia ali a relação, né, de um com o outro, pai com mãe, com filho, com avô. Então, o que se apresenta ali é o que precisa ser constelado, é o que você precisa saber, né? É o que você precisa uhum. tornar consciente na sua vida. E é isso que é o constelar, né? Tomar consciência de algum, de alguma dinâmica que esteja oculta dentro do seu sistema familiar. Vânia, o que eu queria te perguntar é que até no dia que a gente fez a constelação, eu ia te perguntar isso, mas como são tantas coisas né e tantas emoções, no final às vezes sempre fica uma pergunta para trás. E tem como, por exemplo, a gente constelar? Porque se lembra que a primeira vez que eu fiz foi trabalhado com a família da minha mãe, né, com a parte materna. E já contigo, tocou a parte paterna. É. Existe uhum. a constelação quando toca os dois lados, o materno e o paterno? Ou ele sempre é separado? Olha, é, pode envolver pai e mãe, mas assim, de ter os avós do lado do pai e os avós do lado da mãe, tudo junto ali, é, assim, eu, por exemplo, nunca peguei, nunca uhum. passei por essa experiência, né? pode ser que tenha. Porque acontece muito de um Porque sistema, assim, de um sistema é, se ligar mas, no outro, né? Peguei. Mas assim, uhum. eu nunca peguei, tá? Nenhuma Num, situação onde apareça os dois lados assim com alguma dinâmica relacionada àquele tema específico, né? Então, não sei se é mais típico isso acontecer. É. Mas assim, é, por exemplo, tá? Dentro da questão trabalho, prosperidade, pode ser que a, a fluência do trabalho esteja ligado a um lado, a prosperidade esteja ligado ao outro, entende? Então, às vezes, é, temas parecidos, mas que trazem os dois lados também da história para aquilo. Então, depende muito do, sabe, do que é que está sendo visto ali. Então, tem hora que a gente vai olhar por uma perspectiva e vem o lado do pai, aí depois num outro momento a gente vai olhar uma outra perspectiva, mudando um pouquinho, mais ainda dentro do trabalho, por exemplo, e que vem a questões da mãe, entende? Então, é, é isso que pode acontecer. É sempre mais ou menos uma surpresa, né? Porque eu lembro que a primeira é. vez que eu fiz, eu tinha um objetivo bem claro, porque eu queria ir na minha cabeça, eu pensava que estava relacionado com a parte do meu pai e deu uma volta, mas deu uma volta assim brutal e uhum. caiu na parte materna. E dessa vez uhum. contigo, eu achei muito legal que você conversou comigo, foi assim, porque eu tinha começado essa constelação, fez, eu vou com o coração aberto para ver o que, que a constelação traz para mim, mas uma coisa que é importante é ter um objetivo, que a voin falou para mim, não Dani, vamos trabalhar é. um objetivo, porque se não fica tudo muito aberto e é mais complicado para trabalhar, né? E então, nesse objetivo, uhum. a gente estipulou esse objetivo e eu tinha certeza que ele ia voltar lá para o lado da mãe. E, na verdade, deu um giro e foi para o lado do pai. Então, assim, uhum. você tem que ter um objetivo, tem que ter um objetivo, mas a expectativa é o problema por detrás disso, né? Porque às vezes você acha é. que vai acontecer alguma coisa é. e acontece outra totalmente diferente. É. porque é muito fiel, né, Ali? Não é o que a gente... É por isso até que o constelador, né? precisa ter uma postura totalmente neutra, né, então, por exemplo, eu não posso pré-julgar nada, né, então às vezes a gente conversa antes e aí vamos por se eu quiser é, arriscar ou ali, é, ah, não, tem a ver com a mãe, sabe, se eu já fizer esse julgamento antes, né, é, aí eu posso não conseguir ler o que está se apresentando ali no campo, né, então por isso que eu, quando escuto, né, o que o cliente traz, assim, qual é a questão, né, então assim, eu tenho que ficar totalmente neutra e disponível para olhar exatamente o que apresenta, né, sem, sem pré julgar sem, sem nada, né, então é, é muito bacana isso, né, essa essa revelação, né, de, porque tem muita gente que vem e fala assim, ai, é, olha, eu tô com, é um problema com a minha mãe, mãe. Uhum. né, é um problema com a minha mãe, tal coisa na minha vida não anda, e eu tenho certeza que é por conta do, do que eu vivo com a minha mãe. Mas aí, quando a gente coloca no campo, não tem a ver com a mãe, sabe? Tem a ver ah, com o pai, então, assim, é muito curioso, né, muito sensacional isso né e até explicar um pouquinho como que isso acontece né como que a gente como que isso acontece na nossa vida né esses esses bloqueios né com relação a um lado ou, ou ao outro né dentro da constelação a gente chama de é, ou onde o amor parou de fluir né que eu acho sensacional né ou onde houve uma desordem né, é, onde não foi respeitado uma das leis que o Beth considera aqui, né, primeiro a lei do pertencimento, então se em algum momento né, dos, dos nossos pais, avós, da nossa ancestralidade, alguém não pôde pertencer, ou seja, alguém foi excluído do sistema, né, é, seja através de um assassinato, de um aborto, ou... É, envergonhou a família e a família excluiu, né, todos esses casos trazem uma situação de exclusão, ou seja, está ferindo a lei do pertencimento, né, que é uma lei que garante que todos que, né, que venham para, todos que vierem para o mundo têm um lugar é, de direito, né, então se alguém da família excluiu, houve aí um, um é, está ferindo aí uma das leis, né, uma das principais. E aí virá um descendente, né, com essa missão de reincluir essa pessoa que foi excluída, de alguma forma, mesmo sem saber, né, porque é tudo inconsciente. Outra lei é a do, da ordem e da hierarquia. Então, se, se em algum momento também essa ordem, essa hierarquia não é respeitada no sistema, né, então, filho que toma lugar de pai... É, vamos supor, o pai e a mãe se separam, aí o filho vai e assum, assume uma postura na família como pai, Acho que deu né? uma travadinha aqui, Fanny, só um pouquinho, deu uma travadinha ah, aqui tá. no Instagram. É, no, e... no Zoom tá bem, mas no Instagram deu uma travadinha. Voltou, voltou. Agora voltou? voltou. Uhum. Tá. Então, as, não sei então, se você... Como você tinha falado, a questão caiu. de... Do, essa parte é muito legal, ah, de eu estar fora do lugar, quer dizer, legal, não é, né? Mas aí, é importante... Que agora o que caiu para mim aqui? Que é você estar fora do seu lugar. Isso, para mim, é um, é um trabalho que eu, eu fiz em 2017, três. mas é. ainda é. tenho muito que trabalhar em cima, porque a gente sempre está saindo do nosso lugar, né? E é bem bacana a gente, acho que até entrar um pouquinho mais dentro disso, né, Vânia? Porque às vezes a gente nem sabe que pode estar tá fora do lugar. Ixi, caiu a Vânia aqui do Instagram. Hum. Não tem problema, ela já vai entrar de novo. Você caiu do Insta, Vânia? O pessoal que está no YouTube, deixa eu ver. Meninas do YouTube, me falem se está tudo bem. Meninas Dani, meninas, você está me ouvindo? E, gente, qualquer dúvida eu que, que, que eu vocês tenham, podem me um escrever, enquanto a Vânia está falando. Eu estou aqui pedindo tanto no Instagram, como também no YouTube das perguntas. Ah, eu estou tá. Porque as aqui no, que no, final no YouTube. A Vânia vai responder tudo, tá bem? Eu vou tentar chamar a Vânia aqui de novo do doideira. Aqui, ah, já apareceu. Para Maravilha. Aí, voltou. Não tem problema, pode cair que a gente vai lá de resgate de novo. Eu volto de novo. Vem pertencer então, de novo aqui à live. É, é não, não queiram me excluir não, por favor. Não queremos. Então, sair do lugar, né, estar fora do lugar, realmente é muito importante, né, porque... Se não estamos ocupando o nosso lugar vai dar problema né vai dar um desequilíbrio então ou a gente se sente sobrecarregado então por exemplo, quando ocupa né o lugar da mãe ou do pai de alguma forma dentro da família então está né vai, vai sentir aí um peso, um cansaço, uma exaustão muito grande porque está carregando né é, informações e responsabilidades que, que não são né Então tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, a uhum, Rafa tá te ouvindo bem, tanto no Instagram como também no YouTube. As meninas de hoje têm que falar que está perfeito ali. Então tá bom. Então se Nossa. também o filho mais novo ocupa lugar, do irmão mais velho né, em casa, na questão de, de lidar com as questões da casa, enfim, também vai, vai dar problema, né, porque tá fora do seu lugar, ou seja, tem que respeitar quem veio primeiro, né, então essa que é a lei da ordem da hierarquia, quem veio primeiro tem o direito de ser considerado como primeiro, né, como é, é, ele, ele tem preferência aí, né, nas responsabilidades em tudo, né, e pai e mãe, principalmente, né? Então, quando os filhos assumem uma postura em relação aos pais, né? Como, é, é, a, a, às vezes, até como mãe e pai deles, né? Então, tem gente que acaba assumindo uma postura de mãe da mãe, ou mãe do pai, ou né? pai também do pai, então, está ferindo aí, mais uma vez, essa lei da ordem da hierarquia, que é muito importante, né? Porque quando a gente fica no lugar de mãe da mãe, nós estamos, por exemplo, tirando o lugar da nossa avó, né? E se sentindo maior do que a nossa mãe, por exemplo, né, enfim, é, essa é uma lei muito importante, assim, que precisa ser respeitada, e não só na família, né, no trabalho também tem isso, né, a tal da hierarquia, né, quem chegou primeiro na empresa, e a gente já viu muito problema com isso, né, às vezes o funcionário é antigo, aí chega um funcionário novo e ah. já ganha uma promoção, né, é e aí, aquele funcionário. Aí começa é vazado, a guerra, né? Aí começa a guerra, <risos> né? E às vezes isso prejudica até a prosperidade da empresa, né? Esse tipo de inclusive, dinâmica. Inclusive, Ivani, tem empresas que fazem constelação, né? Tem também a constelação tem. Na, na hora da separação também, né? Aí no Brasil, eu lembro é. que eles estavam numa época, é. não sei se ainda continua, você me diz, se eles estavam fazendo isso nas conciliações de divórcio, é verdade? Uhum. Sim, eu, eu não me aprofundei, né? Eu sei que tem a constelação jurídica, né? Uhum. É, tem pessoas que vão, normalmente advogados, né? Que se especializam nessa área. Tem constelação empresarial, então tem pessoas uhum. que se especializam apenas na empresarial. E a familiar, né? Uhum. Que aí é mais essa terapia familiar que, é a que eu... Então, assim, ela se aplica em tudo, porque essas três leis né, que o Bert trouxe, que é a da, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio, que é a última, se aplica para tudo na vida. Hum. Né? Então. O Bert, que a Vani fala, é um alemão que foi o, o, a pessoa que o, é, o pioneiro, né? a pessoa que fez é, esse estudo, e, né? Exatamente, ele estudou por 40 anos só. Ah, só isso. Tem só. Um lance que ele com então. as tribos africanas, não tem alguma coisa assim? Então, então o Bert, o Bert ele, ele era padre, né? Filósofo e pedagogo, e ele viveu entre as duas guerras, né? No período entre as, as duas guerras mundiais. E ele foi como missionário para a África, né? para o sul da África, para fazer um trabalho lá numa tribo, né? E, e lá ele ficou 18 anos, se eu não me engano, não sei se são 16 ou 18. Ele hum. ficou 18 anos ali e foi onde ele mais aprendeu, né? Porque ele ficava observando como que é era a dinâmica da tribo e das tribos vizinhas também, como eles se comportavam, né? Porque ele disse que lá não tinha, hum. eles não tinham é, conflitos, as coisas lá funcionavam, fluíam muito bem. E ele começou a aprender com eles, né, como que, quais eram as regras, né, que eles, que eles é, aplicavam para que aquilo fluísse realmente, né. E aí ele foi aprendendo, e, e aí depois de lá ele voltou, né, para a Alemanha, e aí ele fez é, psicanálise, hipnoterapia, ele estudou muito demais, demais. É, análise transacional, que traz também né, é, as questões da, da ancestralidade. Então, ele ficou 40 anos estudando tudo, muito, né, para poder formatar aí o, que, né, o que ele considerava importante para que as coisas é, fluíssem melhor na nossa vida. Né? Inclusive, ele fala algo que é muito interessante. É demais, nossa! Estou apaixonada. E, inclusive, tem algo que ele fala que é muito interessante, né? Porque a gente fala assim: ah, o amor cura tudo, o amor, né? Sendo amor, o amor, o amor, o amor. Só que ele fala que a ordem ainda vem antes do amor. Porque se tem amor, mas se a ordem não está respeitada, né? Que aquele amor não vai ser suficiente para levar adiante né então ele fala que a ordem vem antes do amor né assim que seja respeitada essa ordem e aí por isso ele traz que que vamos por uma pessoa que é separada divorciada e se casa de novo que é preciso considerar o primeiro relacionamento e se a pessoa não honrar o primeiro relacionamento que o segundo dificilmente vai dar certo né ou Vem um filho do segundo casamento é, tentando incluir esse primeiro parceiro que não está sendo honrado. Olha que maluco! Olha isso! Será que é isso então que a gente está vivendo que a gente está vivendo? Não é uma loucura? Tem muita, loucura. Bem, né? é Tem muita coisa. Boni, sabe o que eu queria te perguntar? Se existe algum mito com relação à constelação, porque todas essas terapias sempre existem mitos, né? Por trás uhum. de tudo um isso e tal, e no final isso às vezes acaba complicando um pouco. Eu queria saber se na constelação também existem esses mitos, essas, essas coisas que uhum. o pessoal inventa e que não são verdades. É, tem muitos, né? É, tem com muitos, relação é à a constelação, nossa, então. Nossa pela questão né, de, da coisa acontecer ali, de alguma forma, porque tem a constelação com representantes, né, com pessoas, as pessoas vivem ali o campo do cliente, né, e, e interpretam, né, representam, na verdade, não é interpretam, representam os membros da família, e aí tem a constelação na mesa, que é com bonecos na mesa, e tem a constelação dos bonecos na água, né? Então, muita gente né, vê esse movimento, né, esse acontecimento, como adivinhação, como sessão espírita, como religião, enfim, tem mitos nesse ponto, assim, sabe? Mas que não tem nada a ver, algumas pessoas acham que trata de vidas passadas também, e não, né, não tem... Não é uma não, regressão, né, não tem não nada... Não é regressão, regressão, não. Não, não tem sessão espírita, não envolve, né, é, espiritismo na sessão, é tudo ciência mesmo, né. O campo que a gente fala, né, o campo é, onde se trabalha a constelação, ali onde se apresenta, né, a dinâmica, é... É um campo de informações que nós temos inconscientes, ou seja, tudo que os nossos antepassados viveram, né, inclusive sentimentos, ficam armazenados nesse nosso campo de informações, né? E aí quando a gente faz a constelação, peraí, tem uma quando a gente faz a constelação, esse campo mostra, né? essas informações que nós temos é, aqui em consciente, né? Por isso que a gente fala, quando a gente constela, é o ato de trazer para a consciência né, o que está ali a na dinâmica oculta. Isso, exatamente. Então, Mãe, assim, é, Mick? Sabe o que eu achei muito interessante, assim, e que foi uma das coisas que eu acho que mais me emocionou dessa última constelação, foi a movimentação dos bonecos. Porque na mesa, né, como eu digo, no campo seco, eles se movimentam, mas é, é de uma outra maneira. Agora, na água, eles se movimentam, eles vão na, na, no fluxo da energia mesmo do campo. Né? Então, aí, aí até o pessoal pode falar: ah, é paranormal. Mas não é, pela energia desse campo, né? Por uhum. que você explicasse um uhum. pouquinho como é que é essa situação? Porque, assim, quem ainda nunca fez, são vários bonecos, tá? Quem já me acompanha aqui no Instagram sabe que eu já coloquei os bonequinhos da minha constelação aqui no, no Instagram. Uhum. Então, são bonequinhos e na água a Vani coloca eles e eles caminham, né, sozinhos. Eu queria que agora uhum. explicasse como eles caminham sozinhos e por quê, né? É, então, por conta disso, né? Porque eles, é, é, eles se conectam, né? Com o um campo de informações. Então, é, dizem que não é energia, tá? Que não é pela energia. É um. Eles chamam de fenomenologia. Né, que inclusive é conhecido dentro da psicologia isso, né? Então, é, esse é um fenômeno que acontece ali, que capta as informações do campo e se, se, se movimenta, né? Se expressa ali de alguma forma. Então, é dentro da parapsicologia, se eu não me engano, que tem esse, esse nome, né? Fenomenologia. Então, não é algo... É, não é algo paranormal, nem. Uhum. Né? Não são fantasmas fantásticos, são bonequinhos. Não, porque antes tinha aquela brincadeira do copo, né? Tinha. Que a uhum. gente movimentava os Quem copos. Quem nunca, então né? Vocês que estão aí já jogaram a brincadeira do copo, escreve aqui para gente, para gente dar risada juntos. Eu uhum. já joguei, nossa, eu muito. Né? Uhum. Nossa, eu morri de medo. Eu morri, eu morri de medo. medo. <risos> Saía toda. Vazia. vazia. Borrada, mas vazia. vazia. Morria de medo, é fazia. <risos> mas é muito, é isso, sabe? E é, e é muito bonito, né? Eu gosto, eu acho um, um gesto de amor maravilhoso, assim, tudo que se apresenta mesmo, como a gente se liga né, aos nossos... É, ancestrais, português, né, português. que vem pai, avós, bisavós e tudo mais. Como sabe a gente vezes, por pertencimento, a né? por tá necessidade pegando, de pertencer. Tudo, né? então, por ah, pela nossa aí, internet. uma caída aqui. Com no a Ana Cordeiro, isso também passava, sabe? Hum, caí de novo, lá, no, caí de, de novo no Instagram. de novo no Insta. Inst. Mas não tem problema, meninas e meninos, escrevendo aí as perguntas coisas que vocês não entendam, que logo, logo a Vani já vai responder tudo para a gente, hein? É, gente, vai perguntando aí. Pera aí, que agora eu não tô te achando aqui, agora, pera aqui. aí. Agora. Deixa eu ver Entra se eu te alguém. acho. Agora acho que no YouTube, né? Hum, eu tô te vendo. Aqui no YouTube está funcionando normal, né, Vani? É, eu tô. te vendo. Eu tô te vendo. É, você caiu lá no. Agora Insta. no Insta. É a conexão do Insta. Uhum. Vamos ver. Aí. Foi. Não tem problema. A Voile vai, mas ela volta. A Regina está me derrubar. Como? Se Instagram adora me derrubar. Não, ele está derrubando todo mundo, na verdade, porque eu tenho uns amigos também que estavam reclamando disso, eu tá derrubando Olá, sempre. Tudo. Eu acho que está derrubando o povo aí. O Vani, eu queria te fazer, que eu queria é, hum. que, assim, que, eu creio que as perguntas que o pessoal que está vendo em casa, o que eles também gostariam de saber. Então, tá, tudo é muito bonito, a questão da constelação, as leis, né, que até eu quero que você comente um pouquinho mais sobre isso. Tem a, a, a lei do amor, né? A ah, do equilíbrio. Do equilíbrio, a do equilíbrio também, que a gente do perten... Então, são três leis. Vamos recapitular. É a lei do pertencimento... Do amor uhum. e do dar e receber, é isso? Não, é pertencimento, equilíbrio, é ordem e hierarquia, que é a segunda. Tá. As três leis, ele chama de leis do amor, as três, ah, tá. uhum. são as, as leis do amor. Aí a primeira é o pertencimento, a segunda é hierarquia e ordem e a terceira é o equilíbrio. que é o equilíbrio? Uhum. Entre o dar e receber, né? Esse equilíbrio entre o dar e receber é, por exemplo, né, um relacionamento amoroso, né, um, um casamento, um namoro, é necessário ter o equilíbrio entre o dar e receber, porque se uma das partes, né, se uma das partes dá mais do que a outra, né, se doa mais, é, faz muito pelo relacionamento, a outra se sente a quem, sabe? É, pode até ser bom, né, para o outro assim. Inicialmente, é, ele, ele acha que é bom e tudo mais, mas chega uma hora que ele sente que ele não é suficiente e às vezes acaba abandonando o relacionamento, sabe? Porque não consegue é, dar na mesma proporção do que o outro. Então, o dar e receber né, é muito importante manter esse equilíbrio por conta disso. E até o receber, porque tem gente que não sabe receber, né? Uhum. Não sabe, não sabe, é, parece, parece bobagem, mas não é, a gente tem muita dificuldade para receber tudo, né, carinho, é, é, amor, é, uma atitude, um elogio, um... às vezes, é difícil, né, tem gente que fala, nossa, uhum. fica todo no envergonhado, de quer desaparecer, com uhum. de uhum. um exatamente, elogio. isso já passou já muito, tira muito por aí Eu não sabia é. o que fazer, queria abrir um buraco e <risos> <risos> e, e aí, assim, o equilíbrio, né, do dar e receber, ele se aplica para as relações, né, tanto a amizade, quanto a relação amorosa, quanto, rela quanto no trabalho também, né, então se você está num trabalho que você sente que você doa mais do que recebe dentro do trabalho, você vai ficar insatisfeito, né, ah, eu me dou tanto, eu trabalho tanto, eu me, me, me dedico tanto e não sou reconhecido, então... Tem aí o desequilíbrio, mas na relação entre pais e filhos, não tem esse equilíbrio. Os pais sempre vão dar mais do que receber. Olha, isso eu não sabia. Hum. Não sabia. É, exatamente. Não Os existe pais... então, esse desequilíbrio, porque, digamos assim, está dentro de uma ordem natural, é, é isso? Exatamente, é uma ordem natural. Então, assim, por qual que é o entendimento? Né, do Bert nesse aspecto, ele fala assim, os, pa os pais nos deram a vida, o que uhum. é a vida? É tudo, né, é. a vida é tudo, então assim, nada do que você faça vai pagar, né, uhum. isso para os seus pais, a vida, né, ponto principal, então assim, não tem como a gente retribuir a vida para os pais, né? Uhum. Então já parte do princípio que a gente já chega aqui recebendo mais deles Independente se a nossa criação foi boa, se não foi, se a gente recebeu amor, se a gente não recebeu Nós recebemos a vida E a vida uhum. é tudo, né? É tudo E ele até fala, né? A mãe mesmo, a mãe, ela corre risco de vida numa gravidez, né? Numa gestação uhum. Então, a mãe, ela dá até a vida dela, pela vida do filho, né? Antes mesmo dele nascer. Então, a gente não dá conta de retribuir isso para os nossos pais. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que é, tem, muito, tem muitas pessoas que se sentem em dívida com os pais, né? Por algum motivo. E nós, nós vamos mesmo sempre ter... É, é esse sentimento, porque a gente não tem como retribuir, tá? Então, uhum. os pais dão mais do que os filhos. Os filhos recebem e os pais dão, né? Os filhos tomam. Então, é, é a única relação onde não tem um equilíbrio. Tá, e outra pergunta que eu tenho, Vani, quem mais tiver pergunta também, por favor, vai escrevendo. Ai, que linda a Ana, a minha amiga Ana chegou aqui também, lindona, que bom, sejam todos bem-vindos. É, outra pergunta que eu tenho, Vânia, é assim, ó, às vezes o pessoal em casa está se perguntando, Puxa, eu tenho lá um problema financeiro, por exemplo, a constelação pode me ajudar? Eu tenho um problema de concentração, a constelação pode me ajudar? Quais são as coisas na vida prática que a constelação consegue ajudar nesse caso? Olha, muitas, né? A constelação pode ajudar na questão financeira, na questão de trabalho, então, ai, eu nunca dou certo em trabalho nenhum, entro uma empresa, saio entre outras, saio, né, ou monto um negócio, não dá certo, não vai para frente, é, em relacionamentos também, né, então assim, não consigo levar para frente um relacionamento, ou sempre acontece um abuso dentro do relacionamento, é, um relacionamento com filhos, né? Ai, Vani, só um minutinho, desculpa Tá dando eco aqui no YouTube O pessoal tá falando Não sei se de repente no teu computador Ou em algum lugar Tá, tá, tá dando eco Olha, tá chovendo e pergunta aqui Pessoal, a gente já vai responder Todas essas perguntas tá? A Iris, o Antônio aqui estão perguntando Já, já, depois que a Vani responder Essa minha pergunta A gente já vai para de vocês, beleza? Prepare-se, Vani, Está chovendo perguntinhas Uhum. <risos> Diga pessoa Melhorou o pessoal tá se saiu o app, por favor. Uhum. Bom, então, questão de dinheiro, questão de trabalho, relacionamento, relacionamento com pai, com mãe, é, é, sentimentos também, ah, eu sinto uma raiva incontrolável, ou uma tristeza profunda, ou muita ansiedade ou uhum. até uma dor, né, Enxaqueca, ou uma doença, enfim. É, eu acredito que quase tudo <risos> tem aí uma explicação, né, tem aí algo por trás. E eu venho vivenciando isso muito forte, né, o quanto nós estamos é, ligados à nossa ancestralidade em todos os aspectos. É muito forte mesmo. Então... Dá para a gente cobrir muita coisa. Porque quando a gente nasce, né, Pônia, a gente já vem já como que com uma bagagem, né, com essa bagagem familiar. Então, muito está lá escondidinho no nosso subconsciente. Às vezes a gente fica patinando e patinando, não consegue entender como. E não que, como a gente já falou no início, não que a constelação vai ser um toque de mágica e de hoje para amanhã pinta tudo resolvido. Isso nem existe, na verdade. Eu acredito que em nenhuma terapia, em nenhuma prática que você faça porque tudo exige um tempo, tudo exige um preparo e um estudo, né? Mas é diferente quando, por exemplo, se você tem um problema que seja de, de raiva, né? Uma raiva interna que você não sabe de onde vem, e você faz uma constelação e aparece uma luz no fim do túnel e diz, olha, presta atenção para isso, de repente pode ser isso, então já é um caminho a uhum. mais para você trabalhar, né? Isso é importante também a gente falar, que não existem pílulas Mágicas. nem na meditação, Não. nem na constelação familiar, nem no tetabia, nada. Existem sim caminhos que vão te orientar para você chegar num lugar melhor, para você chegar nos seus hum. objetivos. É. é, inclusive a gente, assim, na constelação, né, é, é um movimento da alma, né? Hum. A gente fala, é um movimento da alma. Então, assim, a alma é lenta. Então, para você fazer esse processo, né, de movimentar a alma, no sentido da cura no sentido da resolução né tem que ter aí paciência né tem que ter aí um um um carinho um acolhimento com relação ao processo e principalmente mudar a postura né porque assim Sim. se você vai numa constelação né você entende ali o processo entende ali o que foi mostrado e aí, dentro da constelação, a gente tem as frases de solução, que a gente chama, né? Que é as frases que o cliente pronuncia ali no momento que, que mostra o que, que dentro dele precisa ser né, entendi, ajustado. Então, se o cliente não faz esse processo né, de mudar a, o, a postura diante daquele entendimento, aí não tem resultado. Né? Porque o, é que, o que acontece na constelação não é um passe de mágica, né? Não é que as coisas vão mudar sozinhas. É, é assim, entendimento, né? compreensão ali da dinâmica e uma mudança. Então, se a pessoa vê ali, dentro do, da constelação, que ela estava em lealdade com a mãe, por exemplo... Em um aspecto. Qual aspecto? Uhum. Ah, eu estava em lealdade com a mãe, vamos supor. O pai separou da mãe muito cedo, aí a criança vai e, e, e faz um voto de lealdade ali com a mãe. Então ela começa a negar o pai a vida toda, para ser Sim. leal à mãe. Ah, já que meu pai me abandonou, né? eu vou ser leal à minha mãe. Isso é inconsciente, tá? Então eu vou ser leal à minha mãe... E não vou aceitar meu pai mais, e quando falam do meu pai, eu falo, ah, né, pai, assim, então não, não tem o pai no coração, né, uhum. aí vai fazer o processo da constelação, por algum motivo mostra lá, olha, você precisa incluir o seu pai, né, o seu pai está excluído do seu coração, o seu pai, então se a pessoa não faz essa mudança de postura, né, o que, que quer dizer incluir o pai? Quer dizer que ela tem que ir lá e conviver com o pai? E... Não, não necessariamente. Ela precisa incluir o pai no coração, né? Compreender, no, na medida do possível, tudo o que foi, né? Aceitar como foi, entender que tinha que ser daquela forma, por algum motivo, e fazer essa inclusão, né? De aceitar esse pai como foi. Por quê? Se nós somos, né? metade mãe e metade pai se a gente não aceita o pai a gente não está aceitando metade de nós é completo, né é, é E aí aí não tem força para muitas coisas né então essa postura precisa vir também junto com né com o processo senão não tem solução é é uma gratidão né, pela vida que foi que a gente acabou de falar, porque a gente uhum. retribuir a vida. Então não precisa aí você conversar com seu pai, porque às vezes muita gente já nem tem mais de pai, né? O pai já faleceu. Uhum. Porque você, Nossa, se meu pai eu não posso resolver. Pode. É como a Vânia falou: é aceitar e colocar essa gratidão pela sua vida no coração. Né? Uhum. Mas agora, agora, deixa eu te falar que antes que termine aqui o tempo do Insta, tem é aqui bom. algumas perguntas da Iris e do Antônio, e outra coisa aqui, que minha amiga que está em Sarajevo, lá na Bósnia, mandou aqui que estamos na Bósnia. Imagina Ai, que, que, que coisa chique. mais bonita! que, Mente, cheque, que, cheque. É, que é coisa que mais, mais linda, minha mais. Né, gente. Então tá. Olha lá, voltando, né? É, aqui a Iris escreveu, já vamos ler a tua, tá, Antônio? A Iris escreveu assim, eu acho que no meu caso pode ser uma constelação familiar cruzada. Não sei se é bem esse nome. Minha avó paterna, presta atenção aí, Vanessa, para desatar esse nó aí. Minha avó paterna é tia da minha avó materna. Isso muda ou interfere quando vai ser feita a constelação? Ô, oh, Dani, cortou bem na hora que você estava falando a frase. Eu não ouvi. Avó paterna o quê? Eu vou repetir. Eu vou repetir. Minha tá. avó paterna é tia da minha avó materna. Isso muda ou interfere quando vai ser feita a constelação? Não, não assim, interferência não tem. né? Na verdade, é... Os dois sistemas se unem aí, né? Tem de alguma forma os dois sistemas estão unidos, o sistema da mãe e do pai dela através dessa tia, né? Provavelmente. Mas assim, é, o que o que isso implica, por exemplo, né, é, na vida dela, não dá para a gente saber, tá? Porque assim, a gente só consegue, é, a gente não tem como é, chutar. Né? o que, que isso pode influenciar na vida dela ou no sistema familiar dela. Não, a gente não consegue fazer esse, ter esse entendimento, né? É só colocando no campo mesmo para saber se isso é, trouxe algum tipo de desequilíbrio. Mas, assim, o um simples fato de ser não, não tem problema, né? Não tem aí nenhum tipo de problema com relação a isso, eu acredito. Agora, vamos supor que ela tenha alguma questão específica aí ela faz uma constelação e se dentro da constelação aparece né vem é, é, essa dinâmica aí sim a gente vê o que que isso quer dizer né o que que isso pode estar de alguma forma influenciando mas ela poderia fazer e não teria problema nenhum que teria que ser revelado seria revelado independente da tia até essa isso, né isso, isso mesmo. Tá. Maravilha. Me diga aí se respondeu tá? sua pergunta. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui o que o Antônio escreveu. Ele disse assim: Eu era totalmente cética com a constelação familiar, depois de ter feito uma sessão e ter mudado completamente com letras maiúsculas. A minha vida, recomendo muito. Pena que é difícil encontrar quem saiba realmente fazer. Eu te digo, Antônio, por experiência própria, que eu fiz a minha constelação na semana passada com a Vani e depois eu tive algumas conversas com o meu pai e coisas que a gente não imaginava realmente foi revelado na constelação e eu não sabia na minha vida real e aconteceu. Tá? Então pode confiar, a Vani já está aqui já com a gente já faz tempo. E não é só porque ela é minha amiga, mas sim porque ela faz um trabalho muito bem feito e sério, tá? Mas Exato. ele tem razão. Tem os vendedores é. de fumaça aí no caminho, é, né? Não, é, exatamente. Eu acho que como tudo, né? Como tudo, assim, tem profissionais realmente que acabam é, deslizando em algum ponto, né? E principalmente naquela questão que eu falei do, do julgamento, sabe? Porque se o constelador chega ali na hora da constelação e se identifica com algum processo do cliente, ou, né, ou julga algo né, de dentro do, do processo do cliente, é onde pode atrapalhar, né, onde pode dar algum... Não vê o que precisa ser visto de verdade. Né? Não, e aí a gente fala, não estava disponível né, é, para o serviço que precisava ali, né, servir a vida. Mas obrigada pelo seu depoimento aí, Antônio. Muito legal. Ai, a constelação também mudou a minha vida. <risos> mudou a minha também, hein? Só para constar. É demais, hein? sensacional. Tem que Muito fazer. Bom. E falando em tem que fazer, para esse pessoal, todo que está assistindo aqui, será que tem assim, alguma surpresinha, alguma coisa que você poderia fazer para o pessoal que está assistindo a live, tanto aqui no Insta como também aqui no YouTube, por exemplo? Não sei, o que, que você preparou para a gente, para os guerreiros? Ai meu Deus! Não preparei, mas a gente prepara agora. Tá. É, o que que você sugere, Dani? O que que você já fez? A gente gosta de desconto, né? É isso que a gente gosta. Desconto? Bora isso. com desconto então, coloca aí 30% de desconto. Só oh, aqui! Olha aqui, para participar desses 30% de desconto e para a Vani saber que você realmente assistiu essa live, você tem que entrar em contato com ela ou comigo, inbox, aqui pelo Instagram e escrever eu estava na live e quero meus 30% de desconto, que daí a gente vai mexer os pauzinhos, vai pegar seu nome e tal e vai, vai te dar esse desconto. Porque senão não tem como saber quem veio ou não. E quem não tiver o Instagram, eu vou escrever aqui agora... É, Vani, diz aqui para mim o seu o e-mail, seu que daí a pessoa também pode escrever por e-mail, né? Porque às vezes a pessoa está no YouTube e não gosta do Instagram, não tem problema. Fala para mim. Uhum. A pessoa tá no YouTube e não gosta do Instagram, não tem problema. Fala para mim. Pode falar que vai escrever a... vai no Não, site. não, coloca, coloca o do Gmail que é melhor. Coloca o do aqui. Gmail. VanFavero2021 hum, muito... gmail.com. Pode ir anotando, e você também que já está em casa, pode ir anotando para você escrever para a Vani e falar que você estava na pode live. Pode ser pelo meu celular também, tá? Pode tá. passar meu WhatsApp também, viu, Dani? Espera aí, é, Vanessa. vamos só confirmar, porque eu vou colocar aqui na, nos... Uh, como é o nome? No comentário. Estou ficando maior já, estou perdendo a memória. Nos comentários, o e-mail da Vani, tá? Tô ficando é. maior. <risos> pois é, completei Não o Liga, agora. Olívia, Olívia. né? <risos> Não, Lívia, serve para o Insta também, né, né Dani? Ah, Ou tem que ser no YouTube? Serve para todo mundo, para o Instagram é, e para todo mundo. Para quem está na live, tá? Tanto aqui no Insta como também no YouTube. Ó, VanSáveros2021 É isso, Vani? Isso. Uhum, isso mesmo. Beleza. Já está aqui nos comentários do YouTube e vai escrever aqui agora também nos comentários do Instagram, enquanto a Vani. Vânia, você quer escrever aqui nos comentários do Instagram o seu, o seu WhatsApp? Deve, eu vou escrever deve. aqui no YouTube. Então vai, vou escrever o WhatsApp da Vânia aqui. Ai, que bom, gente, um descontão. Nossa, que maravilha, 30% por eu vou fazer constelação, você ganhou um presente agora. Seus ancestrais te deram um presente agora. <risos> Fala para mim, Vânia, é 40 e. Não, Deu uma, é, uma travada 11, você né? no Insta aqui para mim. Dani, tá me ouvindo? Deu travada. Tá é, o seu WhatsApp é 011, né? Porque é São Paulo, né? Isso, então, 9 uh -huh. 8364 4767. 8364 Então vamos lá. Fala tudo, 767. 98364. 4767. Não 4767. 4767. Tá, vou repetir, tá, Vânia? Uhum. 9, então é 011, porque ela está em São Paulo. 55, né? Para quem estiver fora do, do Brasil, primeiro 55, daí 011. 983644767, tá certinho? Isso, isso mesmo. Tá travando muito no Insta aqui. Tá travando muito no Insta. É, aqui, ó, a Bonnie escreveu aqui. Aham, tá certo. Beleza, então eu vou colocar. E, gente, quem estiver em São Paulo pode fazer presencial, que também é bem bacana, né? Mas não se preocupe porque a online funciona tanto quanto presencial. Você porque eu já fiz e funciona, tá? Já fiz é, presencial Totalmente. e já fiz também online e te digo, funciona normal. Mas se você preferir, estiver em São Paulo, o completo, vai direto até a Vani, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, eu tinha anotado aqui algumas frases, né? Para passar para o pessoal dar uma estudada, assim, com relação à é, questão do pertencimento. Está me ouvindo? Ótimo. De novo o Insta travou, gente. Olha... Tem o tá esse Instagram. Está cortando no Instagram, vai? Tá. Vou esperar um pouquinho para ver se ele volta. Vou é esperar um pouquinho para ver se ele volta. Agora, para mim, estou aqui. Eu queria que o pessoal do Instagram Agora, dissesse tá... como é que está aí a conexão. O pessoal do Instagram dissesse como é que está aí a conexão. Estão me ouvindo? Olha tá o Fábio visível. falando aqui, espera aí. Tá, eu eu tinha um sintoma por anos, vou ler. Eu tinha um sintoma por anos e em uma constelação mostrou que eu estava vinculada à Fabiola. Estava vinculada a um luto da minha avó. Foi ressignificado várias coisas e depois de meses tive a consciência de tudo. É, Fabiola, é isso mesmo. É muito é muito maluco, né? Isso tem muitas dinâmicas que a gente nem imagina, né? Com, é, de questões relacionadas ao pertencimento, né? luto da minha avó, às vezes tem aí de alguma forma lealdade, amor cego, né? que, que, que rola esse tipo de, de entrega, né? muito interessante. E aí eu tinha separado aqui algumas frases Pra... Quando a gente fala na questão do pertencimento, né? O Beth uhum. fala, o pertencimento é uma é, foi libertador, demais, sensacional, muito bom mesmo. É, o Beth fala que o pertencimento para o ser humano é mais importante até do que a própria sobrevivência, né? Então, assim, o, o que o ser humano faz? Né, se propõe a fazer pelo sistema para se considerar pertencente, né, o quanto é, é forte isso, né? E é claro, como eu já falei aqui, é inconsciente, não é algo que a gente é, pensa nisso o tempo todo, que a gente faz de propósito, que a gente realmente vive isso, né? a gente vive isso sem saber. Então tem algumas frases aqui, só para, de forma bem simples, né? É, mostrar um pouco desse pertencimento, hum. né? É, aí vocês bem. podem até anotar se vocês quiserem essas frases e depois vocês fazem uma reflexão com relação à família de vocês, né? É, anota a frase claro. que ou eu vou então, falar agora Então, não conseguir anotar, porque às vezes o pessoal também pode estar no carro, né? Dirigindo alguma coisa, ah, pode é depois verdade. mandar uma mensagem para Vani ou aí no, no e-mail, que a gente colocou aqui nos comentários. Ou então aqui no Instagram e pede inbox para ela. Vani, passa para mim as, fases, as frases, que daí ela manda uhum, para você, tá? Verdade. Pode ser isso daí, então. Olha lá. Instagram travou de novo. Vamos ver. Pois é, pode, vamos esperar um pouquinho, Vani, para todo mundo poder anotar. Para mim aqui voltou. Para mim voltou a conexão do Insta. Uhum. Anotar vamos anotar as frases aí. Uhum. Pode? Pode falar. Uhum. Então tem uma, assim. tá. tem uma frase tem assim. Tá. Aí tem uma frase assim. Em minha família somos todos... todos. Tararã. Uhum. Tá? Aí a outra frase é assim. As mulheres da minha família são conhecidas por... Tararã. Tararã. Uhum. Ah. Aí vem, né? Os homens da minha família são todos. Tararã. Aí, assim, aí coisas que a família considera. <risos> <risos> Ai, doidos, quem são doidos homens? Ou oh, nós, ou oh, todos. <risos> assim, ah, eu acho que, que minha família, família, família são todos são doidos. Todos. Adorei. Adorei, adorei E aí o que, que acontece com essas frases? Né? É, mesmo que você não seja isso né? Você vai se esforçar muito para ser isso, isso. Né? Ou você vai, vai né? <risos> Ai, Márcia a, a Márcia que amima, ó ela uhum. é uma amiga minha de anos e minha cliente também. Aí ela colocou, prefiro nem comentar. <risos> Aquele mensagem, comendo dando piada interna, né? É. Então, o que, que acontece com essas frases, né? Às vezes a gente acaba, por pertencimento, né? Por necessidade de pertencer, dando um jeito de ser igual, né? Não, a, a gente não consegue fugir daquilo, ou não consegue ser diferente daquilo, mesmo que conscientemente a gente queira ser diferente, a gente não consegue, porque, se não, é, aí tem ali uma, é, um, uma crença escondida, é, se eu for diferente, eu vou deixar de pertencer, né? Então, isso é muito forte. E tem uma na minha vida que é assim, é, café eu já quis uma época largar o café eu sou é quase um vício mas o que que acontece a minha família toda é apaixonada por café então ah. o café é assim sempre uniu muito a minha família ah, vamos tomar café a ah, tomando café Ai, ah, vou fazer um cafezinho ah, né então uh -huh. imagina como que eu vou largar o café né? É, porque se você deixar de tomar café, você não vai mais poder participar do, do chá da tarde da família. É, não, do café assim, da tarde. Emocionalmente, é e emocionalmente, fica aquela coisa assim, nossa, né, não pertenço mais. Né? Lógico uhum. que isso não é uma verdade, né? não é. Eu posso deixar de tomar café e vou continuar pertencendo à minha família. Mas é isso que acontece com a gente. Eu estou dando um exemplo aqui muito básico, claro, né? uma brincadeira. Mas, assim, é, isso acontece muito forte em vários aspectos da nossa vida, né? Então, por exemplo, se as mulheres da família é, não trabalham fora, né, nunca trabalharam fora ou não foram de trabalhar fora e tudo mais, vai ser difícil para mim é, é, assumir este lugar diferente, porque eu vou estar fazendo diferente, e é arriscar arriscado, claro. né, arriscado para mim fazer diferente, entende? Então, esse que é o conceito do pertencimento, e aí quando a gente entende esse, é, isso, né, a gente começa a ressignificar, essa que é a ideia, e romper os padrões, né, é onde a gente começa a romper os padrões. Então, Vani, tem, assim, alguma, só para a gente terminar a live, tá de novo? a gente já está aqui uma hora e quinze, já, né? Bora! Não, acho que não porque a gente começou um pouquinho mais tarde, mas já deu uma hora. É, já. Alguma frase, assim, que a gente pode repetir quando a gente sente que... Percebe alguma dessas crenças limitantes? É, por exemplo, ah, eu, eu vejo que realmente eu repito isso, né? Todos os homens da minha família são por exemplo, como eu disse a, a Ana aqui, né, ou então as mulheres da minha família são conhecidas como é, donas de casa, né, um exemplo, então quando a pessoa percebe essa falsa crença, ela tem alguma frase de impacto que ela possa dizer para ela mesma, para neutralizar isso, Pode cuidar, é você trabalhar, né, colocar no campo, como a Vânia falou, mas só para você já ir uhum. entrando nessa conexão, né, tem alguma, alguma frase? Ô, Dani, então, assim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, deu uma travada aqui no Insta, mas já voltou. É. Então, assim, a frase você pode usar para ser, né? Então, por exemplo, ah, as mulheres da minha família são todas, é, vai, vamos supor, submissas, né? E aí eu... Hã? Deu uma quebrada aí de novo. Isso, que nem você falou, por exemplo, né, está cortando. É, as mulheres é. da minha família são todas submissas. Então, como uhum. poderia é, trocar né, essa frase para reverter uhum. esse papo Não, aí o que, que acontece? Você escreveu ali, você reconheceu esse padrão, né? Porque às vezes a gente não para para pensar, né? A gente não para para refletir sobre isso. Então, quando a gente faz uma frase no Insta, no Insta já era, travou de novo. Deixa eu sair e entrar de novo no Insta. Vamos ver, voltou. Voltou? parece que voltou agora, vamos ver. Então, vamos lá. Então, eu reconheço esse padrão. Tá, então, por exemplo, eu reconheci esse padrão de que na minha família são todas submissas, né? Aí eu vou fazer um processo de ressignificar isso, né? Eu posso fazer diferente, eu honro todas as mulheres né, da minha família, é, eu aceito como são, eu honro como são, e eu posso fazer diferente, né? Eu posso fazer um pouco diferente. E aí vocês podem pode até pedir permissão, né, vamos supor, peço permissão para a minha ancestralidade, para que eu faça diferente, para que eu né, tenha um pouco mais de independência, enfim, pode fazer esse processo, né. Não é porque todas as mulheres da minha família são que eu preciso continuar com isso, né, eu posso fazer diferente agora, né, estou em outra época, estou, né, eu sou diferente nisso, naquilo. Então, assim, trazendo esses, esses entendimentos, assim, né, a gente vai ressignificando. Sim, a gente vai ressignificando. Sabe uma coisa, Vani, que a gente conversou no dia da minha constelação, e eu achei muito bonito, que foi uma frase que você me ensinou a falar, né, quando eu sentisse determinadas emoções, que é, eu peço perdão, por ter julgado você sem saber o que você carregava. Porque às vezes a gente faz o julgamento, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês, não, porque eu minha intimidade. Porque, como a gente estava falando da questão do meu pai, então muitas vezes meu pai tinha umas atitudes, eu falava, nossa, mas para que? Para que ridículo? Para que essa atitude? Né? E nem, olha que, que feio, né? eu nem imaginava que ele também carrega essa mesma dor que eu carrego. Por quê? Porque essa dor vinha do nosso quer dizer do avô dele que no caso é meu bisavô então quando quando a gente descobriu isso no campo e quando a avó me disse essa, essa frase me deu uma vergonha sabe me deu uma vergonha por ter julgado uma pessoa que também sofre comigo então a questão do julgamento é bem delicada né sobre bom em qualquer situação mas nesse caso da da constelação familiar ela é ainda mais delicada porque às vezes a dor, aquilo que a gente está julgando É a dor que a outra pessoa também sente É igualzinha assim a sua vez uhum, Exatamente É isso mesmo, Dani Perfeito, né? E tratando-se de pai e mãe né, é, Pai e mãe, os avós né, É algo muito importante a considerar É essa concordância com as escolhas deles, né? Porque os filhos têm muito hábito de julgar os pais e é, ter aquela ilusão, ah, eu gostaria que eles fossem diferentes nisso ou naquilo, ah, eles podiam ter feito diferente assim o um assado, né? Essa exigência, essa cobrança, né? Esse julgamento que os filhos têm com relação aos pais é uma das piores coisas que tem, assim, porque primeiro a gente não tem esse direito, né? De achar que Podemos é, achar que a gente sabe o que seria melhor para eles, né? É, eu já vi pessoas que ah, gostaria que, a, que os pais tivessem separado ou acham que a mãe tinha que ter feito assim, que o pai tinha que ter feito assado. Eu mesma já passei por isso, né? Eu, eu, durante muito tempo da minha vida, eu falava: nossa, mãe, como é que você vai ficar aguentando isso? Você não vai falar nada e você vai aceitar, né? Eu ficava inconformada, mas assim. É um comportamento totalmente fora do lugar, né? Como que eu posso contestar uma escolha da minha mãe? Como eu posso, né? Como filha, achar que eu tenho o direito de interferir numa escolha da minha mãe, de interferir em algo que ela está fazendo, né? Por mais que a gente faça querendo ajudar, querendo o melhor para os nossos pais, né? Nós não temos esse direito, né? Nós temos que aceitar e concordar com as escolhas deles, porque fazem parte dos pontos de vista deles, do que eles viveram, do que eles aprenderam, né, do que eles receberam dos pais, então é, é muito profundo, é muito, né, assim, tem, tem muita coisa por trás disso, então quando a gente vai tendo esses entendimentos, a gente vai se fortalecendo, né? isso que é bacana também, quando a gente vai aceitando, né, tudo como foi, tudo como é, como nós fomos criados, o que a gente recebeu, como os nossos pais são, e olhar para eles e falar é o pai certo para mim, é a mãe certa para mim, né? Quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente se fortalece, né? Mais a gente se sente inteiro dentro né? da vida, assim. Então é, é muito forte tudo isso, muito importante. Ai, meu Deus, eu não para de falar. Não, mas ué, tá aqui para isso, a live é para isso, para a gente falar. Ó, a Yara escreveu aqui, ó, amei esses esclarecimentos. Palminhas da Ana. Ai, gente, vocês são tão lindos e lindas. a é minha filha, olha lá. Ó. Cadê a Polly? A Polly eu fui. Olha lá, lá, minha filhinha. Minha ah, é, filha a número um. A constelação um. familiar aqui ao o <risos> Muito bom, Dani, estar com você, muito bom, Eu obrigada. tenho certeza que o pessoal também amou. Ó, Então, gente, muito a gente obrigada. vai finalizar a live, qualquer pergunta, vocês sabem que tem aqui o Insta da Vanessa, vocês têm aqui agora o um e-mail também da Vânia, o WhatsApp dela, para vocês conversarem com ela, e além de tudo, vocês têm 30% de desconto para fazer constelação familiar. Bora constelar. A uma noite de, de presentes. Um <risos> de presente, <risos> né? Muito obrigada, Dani, por esse espaço, né? Sempre muito bom estar com você. Adorei. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu te agradeço, um Beijo, Aquinho obrigada lá, a todo agradecido. mundo. Beijo. Obrigada a todo todos. Mundo que participou, né? Obrigada mesmo, gente. Muito bom. Boa noite. Fica salvo, viu? Só para vocês saberem, vai ficar salvo tanto no YouTube como também aqui no Instagram. Belezinha? Um Oba, beijo, banho, beijo beijo pessoal, boa beijo, noite, beijo, obrigada. obrigada. Beijo, banho, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Agora eu vou finalizar aqui no YouTube, porque sempre demora um pouquinho mais enquanto compartilha no IGTV. Perfeito. Então tu vai carregando ali. Vamos finalizar aqui. Gente do YouTube, muito obrigada de verdade por todos vocês participarem. A live está salva, qualquer coisa, tem os contatos da Vanessa, vocês podem perguntar para mim, eu passo os contatos dela para vocês. Tá bem? Beijinho, boa noite.